Oi, oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a fantasia do Capitão América, para dar continuidade ao nosso mês da fantasia. Nós vamos estar fazendo esta fantasia aqui, do Capitão América, com o molde do Superman. Superman de pé, ok? Nós vamos estar fazendo esta fantasia aqui. Mas antes eu gostaria que vocês me ajudassem a divulgar o meu trabalho como Sheila você curte o nosso vídeo, você compartilha o nosso vídeo e se você não é inscrito no nosso canal, chegou aqui de repente você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado Deixa o teu like aí, gente. Por favor, compartilha. Ajude a mais pessoas conhecer o nosso trabalho. Ok? Para assim dar mais vontade, para dar mais ânimo da gente estar tá fazendo os vídeos, tá? Produzindo os vídeos para vocês, ok? E se você quiser adquirir os nossos moldes, o molde, esse molde aqui, sem modificação nenhuma, o molde Capitão América, você entra em contato comigo. Eu ficarei feliz em te atender. OK, eu vendo esse molde do Capitão América. Então vamos lá fazer a nossa peça então, gente. Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Talhado. Aqui nós vamos fazer o Capitão América com o molde do Superman, da fantasia do Superman, OK? Vamos às modificações primeiro, né? Como, como eu gosto e as modificações. Aqui na perna, o que, que eu fiz? Eu não cortei, eu talhei ela inteira. Colei aqui, eu não preciso da margem para costura, porque é inteira, então eu tirei um da margem da costura e cortei inteira. Entenderam? Depois aqui, o vermelho que vai aqui, já é a ribana, não vai precisar ter parte vermelha, ok? Então, é só isso que eu fiz. Colei aqui e talei duas vezes dobrada, ok? Então, essa foi uma modificação. Segunda modificação. O cinto do Capitão América, a barriga dele, o cinto ali, é vermelho e branco. Então, a gente, eu fiz de pedacinhos vermelho e branco. Dois vermelho e três branco. Oito centímetros o branco e cinco centímetros o vermelho. É isso que tem que fazer. Vai dar o tamanho do nosso cinto, ok? Vai ficar um pouco maior, mas não faz mal. Depois, na costura, tira. Melhor que fique maior do que menor, como eu já expliquei. Então, essas foram as modificações. O resto é tudo igual. Foi só isso que a gente modificou para fazer o Capitão América. Da... Do molde do Superman, a gente fazer o Capitão América. Foi só essa a modificação, ok? O resto tu, ficou tudo igual. Então, tá aqui. Frente, você vai talhar uma vez e já fazer a marcação ali pra colocar a mão. Bermuda, parte da frente, uma vez também. Bermuda, parte de trás, uma vez também. Forro, você vai talhar uma vez. Eu coloquei malha, tá? O tecido que eu tô usando azul aqui é um tactel, tá? Que eu tinha ali. Mão quatro... Braço quatro vezes, mão quatro vezes. A bermuda, como eu já expliquei, duas vezes... E o cinto aqui é cinco vermelho e oito o branco. Você vai talhar três vezes do branco e duas vezes do vermelho, ok? Aqui também tal tá o filete do pescoço. Eu não achei capa. Eu vi que não tinha capa no Capitão América, mas eu vou colocar. Filete do pescoço você vai talhar duas vezes dobrada, tá? E a capa... Duas vezes, tá bom. Você vai precisar também do velcro e da ribana vermelha. E eu fiz um escudo para capa e um escudo para roupa. Essa técnica é a mesma do Superman. Que eu fiz o vídeo ensinando vocês: é a mesma coisa, tá? Mesma técnica de pintura, é com tinta, ok. Vamos lá para a costura, fazer a nossa peça então. Essa cheia de pedaços também. Vamos lá então, OK? Então, pessoal, estamos aqui. Vamos lá, começamos com o cinto, com os pedaços do cinto. OK? juntar então alternando as cores vermelho com branco avesso com avesso bora lá aqui está agora branco me perguntaram da linha se eu uso uma linha de pontos. não, eu uso uma linha grossa mesmo ela é 60 ela é uma linha forte eu uso bastante essa linha para fazer cama ela é uma linha super forte super grossa por que que eu uso sempre branca e sempre essa linha? Que aparece muito nas peças que eu faço no vídeo. Para você ver a, a costura, tá? Gente, quando você for fazer as peças, você faz na cor da peça, com a linha correta da peça. Eu faço porque no vídeo eu quero que vocês vejam as, as costuras mesmo, onde eu fiz a costura, ok? Claro que quando eu vou fazer pra vender a peça, essas peças que eu faço no vídeo fica tudo aqui pra mim. Quando eu vou, fica de amostra Quando eu vou fazer pra vender a peça Eu faço com a linha na cor da peça Tudo certinho Gente, depois do cinto feito A gente pega o molde E corta direitinho no tamanho do molde Tá vendo? Ó Corta direitinho no tamanho do molde Pronto, tá feito o meu cinto Ok? Agora vamos pregar na parte da frente Vou ajeitar aqui então por isso que eu uso sempre a linha branca e a linha grossa para vocês visualizarem bem ok? então tá aqui o nosso cinto a minha intenção aqui é mostrar pra vocês é ensinar vocês a fazer a peça estamos no mês da fantasia esse é o nosso sexto molde Nosso sexto, nossa sexta fantasia temos Chiquinha, Chaves Mário, Superman Mulher Maravilha então é só Olhar a descrição do vídeo aqui embaixo Você vai achar todas as outras fantasias, ok? Pegamos o cinto Agora vamos pegar a bermuda Parte de baixo Parte da frente, tá gente? Bermuda, parte da frente Esse é o nosso molde do, Esse é o molde do superman que nós estamos fazendo a roupa do capitão américa você pode fazer do batman do flash você pode fazer uma variedade de fantasia com o mesmo molde o Hulk ali já fez o Hulk ficou maravilhosa fez o batman também ficou lindo então você pode fazer uma variedade de fantasia o nosso objetivo aqui é mostrar pra vocês que você, com um molde, você pode fazer várias fantasias, ok? Caso você queira adquirir um molde próprio, para fazer o Capitão América, sem as modificações ali, tudo certinho. É só entrar em contato comigo, que eu vendo esse molde também, ok? Agora, vamos fazer as mãos. Juntar o braço com as mãos. esse molde será disponibilizado no grupo online ok? E vamos disponibilizar ele como um molde bônus agora em fevereiro no grupo online todos os tamanhos se você ainda não participa do grupo online entre em contato comigo o grupo funciona assim você paga 35 reais a primeira parcela e depois todo mês 15 reais e todo mês eu disponibilizo um modelo com todo Toda a graduação com todo um modelo com toda a graduação todo graduado com todos os tamanhos da nossa tabela e nesse em, em todo mês eu também disponibilizo além do molde do mês eu disponibilizo muito molde bônus muitos molde bônus agora em janeiro eu disponibilizei a mulher maravilha eu disponibilizei o manequim pet o sapatinho foram muitos moldes bônus além do molde escolhido pelas pelas participantes do grupo, ok. Então, agora a gente faz as mãos, a outra, passa uma costura ao redor, já fez as mãozinhas, agora a gente tá juntando os braços, né? Com a fazendo os bracinhos esse molde será disponibilizado como molde bônus em todos os tamanhos para o pessoal do grupo online agora a gente vira os bracinhos Como eu sempre falo, as bonequeiras tiram essa parte de letra. Agora a gente enche com manta acrílica. Ou plumante, como você fala. E aqui a gente chama de manta acrílica, de fibra. Mas tem lugares que chamam de plumante. já pulei o vídeo porque encheu o braço todo mundo sabe né gente então pulei para não comer muito tempo então aqui os braços já estão feitos agora a gente vai colocar na peça lembra os braços são espelhados um do lado outro do outro não coloca errado senão vai ficar aleijado o teu o teu capitão américa vai ficar aleijado com o braço aleijado ok 14 Aí você coloca ali no buraquinho Arruma a manta acrílica bem pra dentro E passa uma costura Aonde tá o bracinho só Ok? Ficou assim Mesma coisa no outro lado Ficou assim, ok? E vamos continuar aqui agora Agora a bermuda parte de trás ribana, primeiro vamos passar a ribana na bermuda, parte de trás, ok? aqui no cos aqui, ó, bora lá se você quiser passar elástico, também dá eu não gosto, como vocês já sabem, mas também dá Acho que a ribana ou o punho fica melhor. Aqui eu vou passar um overlock. Se você não tem overlock, você passa uma zigue-zague, ok? para dar acabamento. Ok? Vamos lá, então. Aqui eu já passei overlock. Então, vamos pregar aqui. Aqui, gente, ó. A ribana tem que vir aqui em cima Tá bom? Mesma coisa do outro lado A ribana que você for usar Ou punho Você usa uma que tem bastante elasticidade tá? A gente não vai usar essas vagabundinhas Tem umas que são fininhas E não prestam Usa uma melhor A melhor que tu puder comprar Uma qualidade melhor Tá? é isso que vai segurar a peça no cachorrinho, tá? vou passar um overlock ou uma zigue-zague e aqui feito isso vamos para as pernas lembra que eu das duas eu fiz uma não precisa cortar ali pode ser inteira porque a ribana será vermelha e vai fazer a parte vermelha que tem no Capitão América vamos passar a ribana primeiro nas pernas Dá uma puxadinha para ficar franzidinho, não precisa ser muito, mas tem que dar. Vou passar um overlock também. Se você não tem overlock, passa uma zigue-zague para dar acabamento. Aqui já está passada o overlock. Vamos colocar o forro na peça agora. Costurar por tudo, fora, fora. Só deixar. Aqui embaixo Arruma bem E deixa embaixo ali Sem costura pra gente poder virar a peça Ok? Deixa a parte de baixo toda sem costura você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e não deixa de curtir os nossos vídeos. Deixar o teu like aí para ajudar nós. Assim a gente consegue tá fazendo mais vídeos, mais trazendo mais dicas para vocês. Compartilhe o nosso vídeo também E se você não nos segue nas redes sociais Os links estão aqui embaixo Nos siga lá Tem meu face particular Nos siga lá Ok? Temos o nosso grupo do Facebook público Onde se você não paga nada Sempre tem um molde para você baixar lá Ok? Então feito isso A gente vai virar a peça Então, ficou assim, agora vamos pregar as pernas Ó, o biquinho aqui, vou mostrar no molde aqui Tá vendo esse biquinho aqui? É esse ali da peça Você tem que vir com esse biquinho e colocar aqui no biquinho da peça aqui Aqui, ó Tem o fundo ali Vendo aqui, né? Vai colocar o biquinho aqui, aqui junto. O forro aqui e vai até do outro lado, onde tem o outro biquinho, aí encontra do outro lado, ok? Vamos lá, então, como eu disse, essa peça não é difícil de fazer e ela fica uma graça nos nossos cachorrinhos. outro lado, a mesma coisa, tá, gente? Sempre costura no avesso. Avesso, avesso, direito, direito. Ficou assim Agora a gente vai fechar entre pernas Primeiro vamos passar um overlock aqui, tá? que passado o overlock dos dois lados Vamos fechar entre pernas Ribana aqui pega o punho, né? Encontra bem ali com o punho, vamos fechar entre pernas seguindo sempre as curvaturas da peça. Pronto, agora vamos passar um overlock ou uma zigue-zague para dar acabamento. Que o zigue-zague aqui, passado overloque. Agora vamos pegar o velcro. Outro lado, Agora vamos passar um três pontos do cinto até no outro lado do cinto. Daqui, ó, do cinto, do começo do cinto aqui, até o outro lado. Procura fazer essa peça de mãozinha, gente, com um tecido. Fino tá com tecido fino, forro de malha, isso para ficar agradável, para não ficar tão quente para o animalzinho. Porque essa época é calor. Você o pessoal vai querer usar pra agora pro o carnaval para tirar foto, então não vamos maltratar nossos bichinhos, né? Não vamos para a gente já é calor, imagina para eles. Então vamos fazer com tecido fino, com tecido ah, que fique a ah, bom para eles, tá bom. Então ficou assim Agora a gente vai colar O brazão aqui e a peça em si tá pronta Daí é só fazer a capa Olha só que bonitinha que ficou Agora, vamos fazer a capa. Vou pegar o filete da capa primeiro. E vamos passar uma costura ao redor dela. meio e corta agora vira Pega a capa e coloca os filetes, um do lado o outro do outro. Cabe em cima da outra, junta com o filete e coloca um alfinete para segurar. Deixa aqui aberto para virar. No resto, você costura tudo. a capa agora no direito que tá virada depois nós vamos colar colocar o brasão aqui agora vamos fazer um press-ponto press a peça toda e aproveitar e fechar aquele buraco que ficou para virada aqui. Agora, vamos pregar o véu. Ficou assim Agora vamos colar o brasão aqui E tá pronta a peça Olha só que lindo que ficou Aqui tá a roupa A capa com a roupa, olha só que bonitinho que ficou essa peça. É o Capitão América com o molde do Superman. Esse foi o vídeo de hoje. O resultado, se você quiser o molde do Capitão América, eu vendo ele sem precisar modificar. O do Superman logo vai estar tá, vai ser disponibilizado no Facebook, no grupo Animania Pet Mold. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu espero que vocês compartilhem o nosso vídeo, né? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tem muitas e muitas fantasias vindo por aí. Próximo vídeo será a fantasia do príncipe encantado, ok? Muitos e muitos vídeos nós estamos no mês da fantasia, ok? Vem muita fantasia por aí e essa é a nossa, nossa sexta fantasia, ok? Eu espero que você tenha gostado do resultado. E não deixa de deixar aquele like aí pra gente, não deixa de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal de nos acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, eu vou amar ver você lá no meu Facebook particular, é Sheila Ferreira Animania, ok? Se você não me segue lá ainda, me siga, ok? O vídeo foi esse, e até a próxima, o próximo, próximo vídeo do Príncipe Encantado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, gente. Tchau!